No cenário religioso evangélico, parece que as coisas estão indo rumo à decadência, e o que aguarda a todos não é o céu, e é sim as profundezas do abismo infernal.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 Você ouviu? Palavras de um palhaço para nós que vamos rir muito com as palhaçadas do circo gospel, crente Michael Jackson. E começamos com essa cena. Veja a alegria desse irmão cantando parece Billy Jean. <risos> Essa parte é a melhor. Parece que o Michael Jackson não morreu, ele virou crente. Olha ele no passinho de Jesus. Brother, sensacional! Uh, uh, uh, uh, uh. E vamos todos celebrar e é o malino dela chega pra cá. Ah. Crente Whitney Houston. Saindo de Michael Jackson, vamos para outra cantora internacional, como essa jovem que resolveu inovar e mostrou para a igreja que ela canta muito bem. Vamos ver! Você percebeu que ela está cantando uma música da Whitney Houston? Ah, e viu que a igreja foi ao delírio? Com certeza a igreja aprovou o louvor a Deus. Pastora do Gemidão Você já conhece o novo hit gospel? Não? Então você precisa conhecer essa pastora, pois é ela a inventora desse hit. Ai! Oi! Ai, ai, ai! Oi, oi, Esse é o hit Gemidão da Unção. Vamos conferir mais um pouco desse gemidão da unção. O Ai, ai, oi, oi! Tem gemido, que tem ai, que tem ui! Abra a boca, Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! vai, vai. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Misericórdia, Jesus está amarrado. A Rocha de Jesus. No gênero musical A Rocha, o destaque está em dançar eroticamente. E não é que alguns cantores gospel já trouxeram isso para dentro das igrejas? Não acredita? Então venha chacoalhar o esqueleto com esse pastor, só numa rocha bote a mão que cai. Passa duas horas em frente ao espelho, só se maquiando. Enchando o cabelo, salto alto, calça leg Vestidinho curto, toda perfumada E batom vermelho com a bíblia embaixo do braço É a primeira a entrar no culto Senta ali na frente, é uma atenção de todo mundo Na hora da oração, ela corre pro banheiro O bispo tá no azeite, o inimigo tá com medo Seita tá no banco, fica tá olhando pros arões, Caraca, Isso não é de Deus meus irmãos. Essa irmã não tá sozinha, isso é obra de Satanás. É bomba gira, por é o que? Bota a mão que cai, oh, bota a mão que cai, bota a mão que cai. Em nome de Jesus tá repreendido, Satanás. O oh, bota a mão que cai. Como já sabemos, esse ritmo do arrocha é influenciado pelas danças sensuais e eufórica. E a pergunta é: cabe esses ritmos sendo cantado dentro de uma igreja? É, parece que o povo evangélico já aprovaram isso. Em nome de Jesus tá repreendido. Eu disse, bota a mão que cai. Bota a mão que cai. Em nome de Jesus está repreendido Satanás. Em nome de... Sola maestro que é pra Jesus! Oh meu Deus! Dança, meninas! Dança, meninas! Tecladista do mundo! Toda a igreja tem um tecladista. Isso porque esse músico das teclas é essencial para fazer o fundo musical na hora das pregações. Isso é muito bom, pois deixa o clima mais favorável para a unção de Deus nas pessoas, ou emoção, sei lá. O importante é que acontece a descida do Espírito Santo de Deus. Mas o problema é que muitas das vezes, esse tecladista acaba se empolgando demais e surpreende toda a igreja. Vamos ver. A mulher de Deus que você é, a mãe que você é. Que para aguentar esses dois, só você mesmo. Que Deus te dê muita saúde. Que Deus te dê muita graça. Tá? Te amo. Louvo a Deus pela tua vida. Aqui a gente chapa da unção de Deus mesmo, tá? Não precisa de subterfúgios para poder sentir a presença de Deus. Tá viajando. Já vi o latrel fazendo assim, ó. Já viu o latrel fazendo balançar na gambinha. Lembra do filme Branquela? A introdução das branquelas. Legal. Viu isso? O cara manda a intro tema do latrel do filme As Branquelas. Vamos ver de novo. A introdução das Legal. Para isso, não. Na internet eles vão falar que a gente é herégeo. Baixista cheio de unção. Agora chegou a vez de vermos um baixista literalmente caindo na unção de Jeová. Bom, precisamos ressaltar que, muitas das vezes, a unção é confundida com outra coisa, como o estado mental conhecido como flow. Segundo a ciência, o músico se sente totalmente absorvido em uma sensação de energia, prazer e muito foco, como observamos o comportamento desse baixista. A cena que vemos é uma verdadeira demonstração de como é muito bom ser músico, não acha? E aí, tá curtindo o vídeo? Tá sentindo a presença de Deus? Então não esquece, deixa um like e comente o que você acha dessas coisas absurdas que acontecem nas igrejas. Transferindo a Unção Vamos continuar com essa nossa viagem empolgante pelo mundo da unção musical Dessa vez com essa cantora com uma voz poderosa Mas com um comportamento um tanto bizarro Percebe-se que a cantora vai passar a unção para o baterista. Vamos continuar vendo essa doideira. Jesus amado, até o prato não aguentou a unção e foi para baixo. Agora um pouco de línguas estranhas para acalmar o baterista que está pegando fogo de tanta unção. A unção Agora vai passar a unção para toda a igreja. Será que todos vão cair na presença de Deus? E a pergunta é, seria mesmo isso a unção de Deus? Sei lá, só sei de uma coisa, o baterista desabafou e muito nessa pegada de unção. <risos> maestrina animada. A cena que vemos é de um coral de uma igreja, e na frente está a maestrina para reger um louvor a Deus, vamos ver. Percebeu que a maestrina ficou bastante animada, cheia de felicidade mesmo, e além do coral, passou também a reger os músicos. Meu brother, isso sim que é a alegria de estar na presença de Deus louvando a Jesus. estranha street fighter agora direto dos games para o púlpito da igreja esse cantor cheio da presença do espírito santo sentiu a vontade de falar as línguas estranhas mas não as dos anjos e sim a do street fighter vamos conferir <risos> Handong, esmauete, paz, si. Deus, eu não vou dizer não, não, não, não, não. M9, 27, jogue-se ao as-mé-meu, as bom, viu, Você ouviu, Hadug? Hadug, Hadug, chalau, esse macia, blanco. Ou essa é uma das línguas dos anjos também, ou esse cantor tá de brincadeira. Depois não reclama quando Deus pesa a mão, tá avisado. Remonovacir. Ele é de Oswaldo SM, Adug, Adug, esse macia Teatro Bizarro. Nas igrejas evangélicas, é muito comum ser exibido peças teatral. Ele é usado também como uma forma de evangelizar, assim como se usa o louvor. Mas nessa igreja, esse pastor combinado com esse rapaz, levaram isso para um outro nível. Isso mesmo, o cara de blusa laranja finge ser o Noia e pede para tocar na igreja, vê se pode. Olha para mim por favor. Nós estamos num culto de missões, Tem famílias aqui a sua gentileza né? você não deixa eu dar uma palhinha que eu saio fora deixa eu dar uma palhinha que eu saio fora vocês têm violão hum. tem violão aqui? tem violão? já tem é até bem um bem voluntário bem. ali, o meu germo o cantor é também, viu? você pode combinar solta tá na mão do pai, solta tá na mão do pai eu só peço pra você não tocar a música do mundo aqui que a gente não aceita isso não é, é. a graça do mundo. a igreja fazer? toda fica pensando que oh, aquilo isso. tudo é real é. e o teatro cada vez mais fica incrível que eu fiz. Eu, eu... lá no interior da Bahia, a por favor, hein? Chove sonhador sem inspiração para viver. Você vai até o fim porque ele te sustenta. E no final, o mano dá uma lição, ou melhor, um baita tapa na cara da sociedade. Vamos ver. Mas eu vim aqui conscientizar você, o que você tem feito para o reino, o que você tem feito para missões, ontem quem estava aqui nesse lugar era você. Pastor revoltou, e para finalizar, vamos conferir um pouco de worship, Deus, meu Jesus, mas o problema é que a igreja toda estava curtindo numa boa, menos o pastor. Isso mesmo, esse pastor aqui não gostou nada e ainda mandou essa. É, meu amigo, se essa moda pegar nas igrejas de pastores se revoltarem assim, vai com certeza acabar o worship. Senhor, meu Deus, quando eu Diante dos seus olhos essas cenas e uma pergunta, isso é unção ou emoção?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 Para outros, pura emoção da carne. Cenas como essa servem para quê? Edificar a igreja ou envergonhar cada vez mais o evangelho de Jesus?